Olá! Neste vídeo, demonstraremos como localizar e acessar o detalhamento da RT múltipla mensal para adição de novos contratos. Para iniciar, selecione a opção ART. Em seguida, clique na opção Pesquisar ART. Você poderá realizar a pesquisa através do número da RT, utilizar os filtros disponíveis ou clicar diretamente no botão Pesquisar que listará as últimas 50 RTs cadastradas. Neste exemplo, vamos clicar diretamente no botão Pesquisar. Identifique a RT desejada. Em seguida, clique em Ver Item. Você será direcionado para uma página onde poderá verificar o número e os detalhes da ART escolhida. Pronto! Agora siga os procedimentos apresentados no vídeo específico de cadastro de contratos.